No vídeo sobre componentes do formalismo de dedução natural, eu apresento esses sistemas como baseados em regras que manipulam sequentes. No vídeo que define o conjunto indutivamente definido das derivações associadas a um sistema de dedução natural, eu também defino o que significa dizer que um sequente é derivável e caracterizo o conjunto de derivações associadas ao sistema NAT, como sendo um conjunto fechado sob as regras lógicas do sistema NAT e sobre as regras estruturais partilhadas por todos os sistemas de dedução natural. Em princípio, não é possível dizer que essas regras estruturais são deriváveis. Elas são regras primitivas de cada um dos nossos sistemas. Mas ainda no vídeo sobre regras deriváveis e admissíveis, eu defino o que significa dizer que uma regra é derivável. Finalmente, no vídeo sobre derivações como árvores de fórmulas, eu introduzo uma notação muito usual em que as derivações de dedução natural são representadas como árvores com os seus nós decorados por fórmulas, ao invés de sequentes. No entanto, e o que eu vou dizer talvez seja surpreendente, embora eu tenha introduzido esta alternativa notacional para se produzir árvores de derivação, de fato, quando vamos para The Entry, temos um pouco mais do que só notação. Em The Entry, é possível demonstrar a derivabilidade das regras estruturais. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Vamos começar pela regra M. Pois bem, pela definição de derivabilidade de regras, o que eu preciso verificar aqui é que a derivabilidade deste sequente Implica na derivabilidade deste outro. Mas o que significa dizer que um certo sequente é derivável? Ora, significa dizer que existe uma derivação, D1, cuja raiz é ψ e cujas folhas estão todas contidas em γ. Mas o que eu preciso agora é demonstrar que existe uma derivação com esta mesma raiz, cujas folhas estão contidas em γ união δ. Nada mais fácil. Podemos tomar esta segunda derivação d2 como sendo a própria derivação d1. Ora, obviamente, se se trata da mesma derivação, temos a mesma raiz, a fórmula Ψ. Mas ainda, as folhas abertas também são as mesmas. Como a nossa preposição inicial implica que as folhas de t1 estão dentro de gamma, as folhas de d2 também estão dentro de gamma. E a teoria dos conjuntos nos garante nesse caso que as folhas de D2 estão dentro de gama união com qualquer outra coisa. Conclusão, o sequente, que é o output da regra M, é derivável. Vamos demonstrar agora a derivabilidade da regra R. Recordo que se trata da seguinte regra, um sequente axiomático. Nesse caso, podemos construir uma derivação simplíssima. Tomamos Φ como sendo ao mesmo tempo folha e raiz da nossa árvore. Note que o conjunto de hipóteses dessa árvore, que é a única folha que está aberta, é o conjunto unitário com esta fórmula Φ dentro dele. E, portanto, esta árvore trivial demonstra Φ a partir de Φ. Conclusão, este Φ é derivável a partir deste Φ. E podemos dizer, portanto, que o sequente correspondente é derivável. Vamos agora verificar a derivabilidade da regra do corte, e. Pela definição de derivabilidade de regras, assumimos que estes dois sequentes de entrada são deriváveis e precisamos demonstrar a derivabilidade deste sequente de saída. Assim, supomos que existem duas árvores, D1 e D2, com as seguintes características. D1 tem ψ como raiz, e como hipóteses, tem apenas objetos do conjunto de premissas do sequente da esquerda. D2 tem φ como raiz, e como hipóteses, apenas objetos que eu posso usar, premissas do sequente da direita. Preciso agora construir uma derivação D3. Nessa derivação D3, eu representei explicitamente a derivação D1 com possíveis ocorrências de φ nas suas folhas. Ocorre que toda vez que a fórmula φ aparece nas folhas, ela pode ser substituída por uma derivação que justifica esse φ, a derivação D2. Em particular, se D1 sequer utilizasse φ em suas folhas, eu poderia usar a própria árvore D1 como testemunha do fato de que, apenas a partir de γ, podemos derivar ψ. Mas agora podemos observar que as hipóteses da árvore D3 são as hipóteses de D2, eventualmente repetidas, além de todas as hipóteses da árvore D1, distintas destes fios que foram descartados pela árvore D2, que foram justificados através de gama. Mas agora é muito fácil ver, portanto, que as hipóteses que dizem respeito a onde vivem as folhas abertas de D1 e D2 me permitem demonstrar que as folhas de D3 vivem dentro de gama. Em outras palavras, pela definição de derivabilidade, temos que o sequente na conclusão da regra T é derivável. O mais interessante dessa demonstração, que é construtiva, é que ela nos dá uma dica sobre o significado lógico da regra T. Se o teorema no qual nós estamos interessados é psi, e podemos garantir que, através de certos resultados intermediários, podemos derivar este Ψ, podemos juntar à demonstração principal a demonstração desses resultados intermediários, desses lemas. Não há matemática sem uso de lemas. Como um belíssimo corolário daquilo que acabamos de demonstrar, segue que os sequentes deriváveis em nat são exatamente aqueles que são deriváveis usando a notação de entry. Recorde que derivável em nat significa derivável usando as regras estruturais ou lógicas e que derivável in the tree significa derivável usando as regras lógicas. A diferença que são as regras estruturais, como nós acabamos de verificar, são um efeito colateral da notação de n Podemos até demonstrar um pouco mais. Podemos demonstrar de fato que as árvores que testemunham a derivabilidade de sequentes num certo sistema de dedução natural são de fato isomorfas a outras árvores que testemunham a derivabilidade das fórmulas que aparecem na conclusão desses sequentes a partir das fórmulas que aparecem na premissa desses sequentes. Um exemplo desse isomorfismo aparece no vídeo sobre componentes do formalismo da dedução natural.